E é malta do Aço estamos aqui de volta na HR Garage, olha vocês perderam o episódio que eu trouxe aqui o material todo já tenho aqui os discos, tenho aqui os óleos, está ali o radiador, está ali tudo dentro ok? Os homens já fizeram aqui umas desmontagens, Não foi amigo Rosa, já tiraste a centralina olá, diz olá aos seus amigos. Boa tarde. <risos> boa noite, é boa noite. Boa noite. O que é que já fizeste aqui? Tiraste a centralina? Pai, enquanto não estiveste cá aproveitei para desmanchar aqui algumas coisas para ser mais fácil agora para nós. Já tirei o radiador, já tirámos a água, centralina, pronto, já fizemos aqui distribuição à amostra para tirarmos okay. agora, para levantar a cabeça e pronto, vamos levantar tem, a Ela tem cara de ser original ou já, já é outra? É pá, não sei, mas a gente já vê daqui a um Com 120 mil, admira-te. Admira-te. Admira então ora, hoje vamos sacar a cabeça fora, é o teu plano hoje é esse? sacar a cabeça fora. Se Deus quiserem. É. Se Deus quiser, se o Daniel está ali embaixo feito maricas ajudar. O Daniel é o Deus. <risos> o Daniel é o Deus. Portanto, fiquem por aí, uh, vamos sacar a cabeça fora, vamos ver o que é que, que se tem gato. Então pronto, vamos esticar aqui a cabeça fora e pronto. E já vamos ver o que é que ele tem. O quê? Que um... Pois estou, pá. Estou aqui com o nariz meio entupido, estou cheio da Covid. <risos> estou, estou convidado não, por acaso não. É só mesmo é a alergia, a alergia. É a alergia a carros velhos. já temos a cabeça fora, era o que tu dizias, junta, é, podre. podre, aqui o que é que a gente consegue observar? Veja aqui, estás a ver, yeah. é mesmo, está mesmo queimada para a zona da água, este cilindro até tem a cor diferente dos outros, estás a ver? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Este também já estava a começar aqui, mas pronto, onde estava mesmo a trabalhar a três, quando... Era nesse, era desse, era quando deu o Aqui a junta? Era no quarto. Yeah. Yeah. Aqui. aqui a junta está bem fosca, só dá lá, meu. Está aqui, olha aqui, preto. Olha aqui. Foi aqui, estavas a dizer. É, é aqui é. que estava mesmo queimado, nota se Estão tá aos pecados, meu. Olha lá. Isto não é junta queimada, é junta podre. Olha lá. Esta junta tem mais idade que a Daniela. Ah, Admira é. Admira-te. Isto é de que ano? É de 96. É de 96. É um ano. Sim, pois, eu também tem aqui as juntas um bocado de Não. não. não, não. <risos> Ih, mas, Cara, mas olha que o bloco não parece. Ah pá, está forgendo, mas isso depois de limpo. Separou-se já! Separou! Olha os anéis! E chegámos com, com um beijão e agora com o um áudio. Então, o que é que achas aí? Olha que não tem muito desgaste, pronto, isto tem mau aspecto. Isto Sim, pois, É, -se. é epá, Eu se me assim, olha isto está tudo fedido e eu ia acreditar, não. é porque isto está com bem bom aspecto. Não, isto temos que limpar lo primeiro. Mas não me parece... Achas que coisa? Já vi piores Ia pagar. Vi, Ia pagar. Vi, <risos> Pronto. Está diagnosticado. É, quer dizer, diagnosticado já, já estava. Não? É pá, eu calculava. Já não Agora tem, assim que a junta tem aqui a prova dada que a junta está mesmo. Mas é tipo crucial de, destes carros, não é? É relativamente... É, a parte, Olha o ódio. parte boa do carro é esta, estás a ver? Olha o ódio. <risos> Olha o Audi. É, é, é não sei se é original, se não há partida há de ser, de certeza. Achas que ele é de fábrica? É, Deve, Deve ser. ser ou não? Cortec. Que... é capaz de ter levado um? Cortec, então. Não Portega sei. acho que é original. Não, não. não sei, não sei. Não sei. Pessoal dos PSS, das têm de saber. É é e voltando aqui à cabeça, o que é que tu achas aí dos canais da água e do sei quê? Ah. Eu estava à, à espera que ela tivesse podre, mas não, os canais d'água, pá, tem ferrugem e não sei o quê, mas isto depois tudo faciado e não sei o quê, a ver que os canais estão todos certinhos, Até aqui um ou outro é mais, está yeah, yeah. mais podre, mas não, olha que isto está bom. Está bom, é sinal que não vou ficar ainda e está tá... bem estimadinho. Vamos agora é fazer o trabalho de cabeça, junta, com tal. E é siga Então feito para o vídeo de hoje, uh, vamos fazer mais alguma coisa? Hoje não. Hoje não? Vamos embora. É, só um mês às já visto. Já ah ah para cara, o outro dia para finalizar aqui... Pois, já, pá, a gente já demos aqui uma, uma, uma passagem rápida, só para ver que pronto, aqui não há muita corrosão, ou não há quase nenhuma. Pois não há mesmo, está bem top. Uh, se andou com água, pá, não dá saúde, mas este bloco, e tanto, tanto o bloco como a cabeça estão é bons. Para, para te dar uma ideia... O que é que acontece às vezes, andar com água, para ah, notar-se a diferença, yeah. aqui na parte, onde veda. Sim, olha é ali, tudo está comente. tudo, não sei se a malta consegue, eu vou tentar focar, mas está mesmo aqui, poeta desgastado. Isto é uma cabeça de quê? Fia tudo? Não. <risos> é de que é, diz aí, diz aqui, não, aqui tu tudo a de 45, é <risos> uma cabeça. Um não. É um é <risos> Que ter de um carro, de um esta aqui, epá, possivelmente o carro até andou com o anticônjuge, se calhar agora para o FIA que já meteram água porque já estava a mamar. Se calhar, epá, não sei. Mas, <risos> já perdi a nota-se aqui, e olha aí, esta, está esta zona aqui. Está tudo cheio, cheio de barro. Está feito, com a opinião de hoje, Cabeça fora, diagnosticado o material todo. Está para aqui, todo ou quase todo, se faltar alguma coisa depois dizes e eu falo com os nossos amigos da Autopartes Logística, em princípio está aqui tudo. Está diagnosticado e está tudo e tudo e tudo, o que é que tu vais fazer? Nada, vou só inventar mais um bocadinho. Mais um bocadinho? É só o conteúdo? É. É só o conteúdo? É. Está então, bem, fiquem bem, tu mas está aqui bem falhoso. <risos> Estou com o estaco Olavo Bilac. Hoje, hoje, hoje lado de Bilac. Um grande abraço, olha, e um grande gajo. É, Fiz o filtro de pibes. Yeah. <risos> Tem que tocar o um filtro. <risos>